Bom, galera, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo do Bulldog Nerd. Bom, galera, e nesse mês a gente tem poucos lançamentos, principalmente por causa da pandemia, né, que afetou de maneira geral a indústria de games, afetou a logística da entrega dos games e também por questões de marketing, várias publishers e desenvolvedores adiaram os lançamentos de games que seriam agora em maio, então vão ficar um pouco mais para frente. A nossa lista é pequena, mas a gente tem alguns lançamentos aqui que a gente trouxe para vocês. Já no dia 5 de maio, a gente tem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 sobrevivência, investigação e ação. E além da ambientação que eu achei bem interessante né, o game ele tem uma trilha sonora espetacular com músicas folclóricas tchecas, então vale dar uma conferida nesse aqui. Aí nesse mesmo dia a gente tem outro game que vai sair para PC que é Population Zero. E esse é um MMORPG ambientado no planeta Kepler que lembra até em alguns aspectos o game No Man's Sky né, principalmente o visual né. E aqui a gente controla um colonizador que tem 7 dias para coletar recursos e consertar a cápsula de Iberna antes do cair da noite, né? Isso porque a cada semana todos aqueles expostos ao anoitecer viram monstros chamados de voids, né? Então essa é a mecânica básica do game, né? A cada semana o jogo ele reseta o jogador e ele tem que encarar a missão de novo. Né? Mas o jogador ganha experiência e vai upando o personagem e com isso liberando novas mecânicas. Né? Pelo que deu pra ver, a gente tem que gerenciar os recursos e ao mesmo tempo sobreviver aos perigos do planeta. Aí no dia 26 de maio a gente tem um game que também seria lançado em abril e foi adiado agora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 e dá pra jogar tanto sozinho ou em partidas de quatro pessoas. Né? E o último game que a gente separou nessa lista de maio, aqui vai sair no dia 27 de maio, é o game Ninjala, para Nintendo Switch. E o game ele é um multiplayer com ninjas e gomas de mascar. Né? Aqui a gente controla um ninja né, num torneio com outros jogadores e vai precisar fazer bolhas de chiclete que podem ser lançadas nos inimigos, além de criar várias armas. Né? A aparência e o tipo de arma varia de acordo com o tipo de chiclete. E as partidas elas são estilo Battle Royale, com até oito jogadores numa arena e vence o jogador que fizer mais pontos, né, derrotando outros jogadores, conseguindo itens e destruindo drones espalhados pelo cenário. Também dá para fazer mais pontos realizando um ipon, né, que é uma finalização especial. O game ele também tem um modo de quatro contra quatro e vai incluir várias roupas e acessórios diferentes. E a boa notícia é que o game vai ser gratuito e não vai precisar de uma assinatura de Nintendo Switch Online para ser jogado. Bom, galera, essa lista de games aqui é curta mesmo para o mês de maio, né? Mas comentem aí o que vocês acharam dos games que a gente separa aqui pra vocês. E não esqueçam de dar um like nesse vídeo e até a próxima!